Bom dia, boa tarde, boa noite, saúdo o meu irmão com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo. Trago hoje mais um devocional para o nosso coração com o tema Naquele Dia. Que dia? O último dia. No livro está registrado no livro de Mateus, no capítulo 24 no versículo 3, onde a palavra do Senhor diz assim, Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, diz nos quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Quando os discípulos de Jesus perguntaram a ele, a Jesus, sobre o fim dos tempos, eles estavam a perguntar externamente, ou seja, de forma natural, quando é que seria o fim do domínio do Império Romano sobre Israel. Quando é que eles eh, seriam libertos deste jugo do Império Romano sobre Israel. Em vez de Jesus respondê-los eh, da forma externa, no nível deles, Jesus respondeu-lhes num outro nível, no nível espiritual, advertindo-os, dizendo... Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, alegando, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso está no versículo 4 ao versículo 5 do mesmo capítulo 24 de Mateus. Aqueles que enganam em nome de Deus, dirão que têm a palavra de Cristo, mas eles não têm a palavra da verdade que revela Cristo. Então, enganar, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, tenham cuidado, Jesus estava a dizer que muitos vão falar de mim, mas de forma uh, literal, pelo conhecimento humano. Eles não têm a revelação uh, de quem eu sou na palavra, de quem, de quem, de que, do, que eu, do que eu posso fazer através da palavra, do que a palavra pode fazer na vida de, das pessoas. Então, o que eles vão ensinar... As pessoas, é um ensino vazio, sem vida, não vai transmitir vida. Muitos vão enganar usando o meu nome para abrir negócios. Isso nós já temos visto hoje em muitas igrejas, muitos ministérios. Mas isso é tema para um outro, outro devocional, né? No livro de Hebreus, capítulo 3, no versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, Por isso... Fiquei irado contra aquela geração e disse... Os seus corações estão sempre se desviando. E eles não reconheceram os meus caminhos. Deus no livro de Hebreus diz que ficou irado. Ficou chateado. Ficou decepcionado contra aquela geração. Que geração é essa? É essa geração de hoje. Por quê? Porque eles não entenderam os intentos, a intenção espiritual de Deus na palavra eles não entenderam disse os seus corações estão se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos reconhecer os caminhos do Senhor é reconhecer Cristo na palavra a intenção verdadeira e espiritual de Deus na palavra é revelar o Filho dele Jesus Cristo e eles não entenderam eles ensinam de forma literal e Deus disse que eu fiquei chateado fiquei irado contra aquela geração essa geração de hoje hoje nós temos visto aí o mundo Tá, tá cheio desse tipo de ensino, que não transmite vida. É o que Deus diz aqui no livro de Hebreus. Existem muitos sermões, existem muitos ensinos ou ensinamentos sobre Deus neste mundo, que são baseados em conhecimento humano, teorias e doutrinas humanas, eh, filosofias vãs e vazias, enganosas, e que representam um vinho amargo, aquele vinho azedo, que em vez de trazer alegria, nos estimular, é, no espírito, ele, ele traz um amargo dentro da alma. A pessoa sai daquela pregação ou daquele daquela daquele culto, sai dali ainda mais atormentado, sai dali ainda mais confuso, sai dali sem vida praticamente, sai dali decepcionado. Então, há muito disso hoje nas igrejas. É, Marcos, capítulo 7, no versículo 7, a palavra do Senhor também diz assim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Está aqui a dizer que é, essa geração está a adorar a Deus de, de forma errada. Em vão me adoram, por quê? porque os ensinamentos que eles têm recebido desses pastores, desses profetas, desses apóstolos, desses pregadores, desses homens de Deus, são, são ensinamentos que não passam de regras é, ensinadas por homens. Eles, em, Põe muitas regras em cima do povo uh, e, e, e isso não leva com que a pessoa adore a Deus é, espiritualmente, de forma natural, livre. Ela adora a Deus por medo, porque por coação, foi coagida. Ela tem medo, ela não tem amor a Deus, ela não tem a revelação do amor de Deus. Ela tem medo e adora a Deus por medo. E Deus não quer que tu e eu o adoremos por medo mas Deus quer que o adoremos por amor, Deus quer o teu coração, meu irmão e minha irmã. É o que está a acontecer agora, através deles, através dessas, dessas pregações é, que tem muita regra em cima, é, a intenção de Deus não é revelada. E nem é discernida A palavra escrita é sempre uma realidade Está ali escrita na Bíblia Mas nós precisamos do Espírito Santo de Deus Para nos revelar a intenção espiritual O sentido e o significado espiritual Da palavra escrita A palavra, aquela geração No livro de Hebreus, capítulo 3, no versículo 10 Indica a nossa geração Essa geração de agora esse, do tempo de agora Aqueles que se desviam da palavra revelada e discernida de Deus, que é Cristo, que revela Cristo, não tem vida espiritual, porque a vida nos encontramos em Cristo, nele estava a vida, nele, João capítulo 1, nele estava a vida, nele que é em Cristo, na revelação de Cristo, então quem se desvia, quem foge quem não quer mergulhar no, na, no, no Cristo revelado, então não encontra vida, encontra regras, filosofias, na palavra, e vai vivendo nessa perto, então não tem vida. Em Colossenses capítulo 2, no versículo 8, a palavra do Senhor também diz assim, Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Há filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em cristo há muito ensino ali de, é mais filosofia do que revelar cristo eu na verdade tenho visto isso hoje que deus iluminou e abriu os meus olhos espirituais o meu coração o meu homem interior tenho visto tenho dado conta de muita filosofia vã vazia que não transmite vida na verdade, eles falam de Jesus, falam de Deus, eles leem a palavra na Bíblia tal como ela está escrita, mas na hora de eh, explicar, trazer o entendimento, na verdade, eles ficam na letra. Eles até vão se socorrendo das filosofias vãs, vão buscando eh, conhecimentos humanos, científicos, para tentar preencher aquela lacuna, na verdade eles não tem essa luz, não tem essa revelação, isso não dá vida à pessoa que ouve esse tipo de pregação, é o que a palavra do Senhor diz aqui, e nos adverta um livro de Colossenses para que tenhamos cuidado, para que ninguém nos escravize, essas filosofias hoje estão a escravizar muita gente já havia meter esse na boca das pessoas para tirar demônio, isso é filosofia, isso é coisa, e é doutrina inventada por homem. Eu já vi muita coisa tirar a roupa interior em frente ao pastor para, sei lá, coisa para ungir isso ou fazer aquilo. Filosofias inventadas por homem. Aqueles que proclamam a palavra de Deus são profetas e pastores. No entanto, aqueles que ensinam e proclamam a palavra de Deus sem discernir seu significado interior e espiritual acabam enganando o povo de Deus. Todo aquele que lê a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, mas não consegue, não tem essa capacidade, através do Espírito Santo, porque ele não quer dar ouvido ao Espírito Santo, não tem capacidade de entender espiritualmente o significado da palavra, ele vai, vai, vai levar ao engano ao povo de Deus. Em Jeremias, Ele vai enganar o povo. Em Jeremias capítulo 23, no versículo 32, a palavra do Senhor diz assim, Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem lhes autorizei e eles não trazem benefício algum a este povo declara o Senhor. Os ensinamentos mundanos desses profetas, desses pastores, desses pregadores não dão vida ao nosso espírito, não dão vida a quem ouve a palavra. porque Porque eles ficam no literal e depois, para preencher eh, o vazio, então eles vão buscar eh, filosofias inventadas por homens, doutrinas inventadas por homens que não transmitem vida. O que transmite vida é a palavra de Cristo, é Deus, revelando o filho dele, Cristo, meu irmão e minha irmã. Havia um jovem rico que guardava todos os mandamentos de Deus desde menino, desde muito novo. Isso está registrado no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 17 até o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa. Jesus olhou para o jovem rico e e amou esse jovem rico. E Jesus então disse para este jovem rico, falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo, disse Jesus, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Está, está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 21. O significado interno e espiritual da palavra, falta-lhe uma coisa que faltava a esse jovem rico, era a palavra da verdade que revela Cristo. Ou seja, você tem guardado os mandamentos de Deus desde muito menino, desde muito novo, você não tem se prostituído, você não tem cometido pecado, você tem, tem, é, tem orado sempre, tem, tem meditado na palavra, mas falta ter uma coisa, jovem. Vende tudo que você tem, vende todo esse conhecimento, humano que você tem, essas filosofias, isso tudo, isso que você acumulou, você herdou como riqueza, dê aos pobres, dê aos pobres e venha, siga-me e terás um tesouro no céu. O jovem ficou triste. Deixa, deixa, deixa a interpretação literal e mergulha na interpretação espiritual onde Cristo é revelado para ti. O jovem ficou triste. Hoje acontece muito na igreja. Não, eu aprendi assim. Eu, desde menino, ouvi ensinamentos assim. Quem é você para me dizer que eu tenho que coisa, que me garante isso e aquilo? Então, eles ficam presos nisso, ficam tristes, não querem coisa. Então, não encontra esse tesouro. O tesouro é, é, é a revelação de Cristo dentro de ti. Quem Cristo é? A tua justiça é Cristo. A tua vida é Cristo. Quem te justifica é Cristo. Você agora é filho e filha de Deus. Isso traz alegria ao teu coração. Não há mais condenação para ti, porque você está em Cristo Jesus. Você agora é uma nova criatura, criado em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quem confia em suas riquezas certamente cairá. Mas os justos florescerão com uma folhagem verdejante. Está no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 28. Quem confia no seu conhecimento humano, no seu PhD, no seu título, no seu, no seu, no seu, na sua formação, no seu status quo no seu status social, e a minha família, é, isso e aquilo, nos meus estudos, a minha formação, isso e aquilo, este vai cair. Quem confia muito na sua beleza, na sua capacidade humana, vai cair, vai cair. É isso que a palavra do Senhor diz. Confia muito no seu dinheiro, na capacidade, no, no poder que o dinheiro lhe dá, no poder que a beleza que ele ostenta no corpo lhe dá, no poder que os conhecimentos humanos que ele acumulou Uh, aqui na terra, lhe dão, tá ver, uh, tudo isso aí vai cair. Nós devemos confiar em Cristo, devemos confiar na palavra revelada a Deus, que é a verdade, que revela a Deus, que é Cristo em nós. Meus irmãos e minhas irmãs, ficamos aqui... Por aqui hoje, nesta, neste devocionário. Espero que lhe tenha abençoado, espero também que lhe tenha despertado aí alguma coisa no seu coração. Deus lhe abençoe de uma forma grande, de uma forma tamanha. Tenha um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom.